Ei, hey. tá tudo bem? tá sim. Ah, meu Deus, foi só uma, uma tontura. Eu.. Eu vou estar ali na esquina, eu vou... eu vou comprar uma água, e já volto. Não, não, não, não, Calma, isso tá mal, deixa que eu vou. Eu pego sua água, você fica com meu pai aqui, faz companhia pra ele. E eu trago água pra você, tá? Pai, cuida dele, tá? Pelo amor de Deus, cara, o tempo é mais sagrado. Tu não vai contar nada pro Edu, não, né? É sério que o senhor é pai dele? Sim, eu não aceitei ele. Cara, tudo mudou na minha cabeça agora. Ah, claro, tudo mudou na sua cabeça depois que o senhor começou a se esfregar contra os homens, não foi não? Eu sempre fui assim, desde que eu fui casado com a mãe do Edu. Agora, pelo amor de Deus, cara, tu não vai estar com a língua nos dentes, hein? Olha só, eu juro pro senhor que eu não queria estar aqui, eu não queria ter que estar olhando pra sua cara. É mais sagrado, cara. Tu não vai acabar com a minha vida. Ah, claro. Só que a gente faça o quê? A gente começa a fingir que a gente faça um teatrinho aqui agora pra você poder encambelar o teu filho, é isso mesmo? Porra, não é teatrinho nenhum, cara. Pelo amor de Deus, tu vai estragar minha vida, isso. cara. Olha só, não posso prometer nada pro senhor. Eu Edu tá vindo. Fica quieto. Ah, toma, só. Obrigado. Hum, melhor? Eu tô melhor. vou ficar nada. melhor. Foi... Nada mais não, eu só acho melhor ir pra casa. Tá podendo estragar o, o compromisso de vocês. É. Você tá sentindo? Calma. Você tá sentindo? É, tudo não foi nada, eu, eu tô bem, eu vou ficar melhor. É só uma, uma náusea, um enjoo. Sabe, uma coisa repentina, deve ter, sido, deve ter sido algo que eu comi. É, é, é. Então é isso, o menino tá passando mal, ele vai ficar aqui e não vai aproveitar nada, nem a gente, né? É melhor ir pra casa. Eu vou pra casa, você fica, você segue combinado com teu pai. Isso, isso aí, isso aí, tá. foi. Tá, tá, não, mas não quer acabar com você. Não precisa. Fica, eu te mando notícia. Tá tudo bem, curte o seu pai. É a melhor coisa que você tem pra fazer. Sério, eu vou ficar bem. Prazer de te conhecer, hein, rapaz. Oh. Bom, menina. Prazer foi todo meu. Até mais, Edu, eu te ligo. Hum. Ele tava tão animado. uma pena. Acontece, cara, o menino passou mal. Aí vai ficar aqui e não vai aproveitar nada, né? Então, uhum. vamos fazer o combinado? Claro, ah, claro. Eu fico monitorando ele pelo telefone. Isso, Isso aí. Pô, que bacana. Vamos lá que o carro tá ali. Bom te ver. Tá? Eu também. Meu Deus do céu, olha, o coração acelerou. Nem sabia que você estava em casa. Você não entendeu minhas ligações, Tato? Tá? Não me retornou. Então, aqui, meu celular ficou sem bateria. Lembra, eu já saí de casa reclamando que eu ia ficar com pouca bateria. Acabou aqui, foi pro espaço, acabou de vez. Onde você estava? Eu fui dar uma volta na praia. Eu. Acho que eu tava precisando de espaço, de ar, sabe? Respirar ia, não sei. Acabou que eu até melhorei. Tá bom. E vem cá. Como é que foi enquanto? Teu pai? Foi legal. Só teve uma coisa estranha. O quê? Assim como você passou mal, ele ficou muito esquisito depois que te viu também. Ah, sei lá, Edu. Será que não foi pressão sua? Eu não sou bobo, Tato. Eu sei que tá acontecendo alguma coisa. Ainda mais depois que eu vi a cara de vocês dois. É tu, é tu, olha é só. só. meu pai não vai me contar, mas você vai. É ah. pelo amor de Deus. Ele falou alguma coisa, Tato, me conta. É por favor. não Teve nada. Como... como que teu pai ia ficar diferente depois que eu passei mal? Eu não tenho como prever nada. Talvez ele ficou preocupado. Eu não sou bobo sem acontecer alguma coisa. E eu quero que você me fale, tá? Olha só, não vai acontecer nada. Eu, vou, eu só preciso saber isso de você. E se vier de você, vai ser muito mais importante pra mim. Foi, meu pai? Edu, Edu, Edu... Isso é tão complicado pra mim. É tão difícil lembrar dessa história voltar no passado. Meu Deus do céu, por que agora a gente tava tão bem? E a gente vai continuar bem, tá? Eu só preciso que você me conte. Eu preciso que você seja sincero comigo. Você não pode estar tá falando sério, não, você não está falando sério. Edu, tô... quando aquele homem chegou aqui em casa, ele não veio escrito na testa que ele era pai, que ele era o seu pai, Sim, eu ainda nem te conhecia. Eu... E graças ao jeito que aquele homem me deixou, da forma como ele foi embora, que eu entrei no aplicativo e te conheci. Não, Tato, você, você tá confundindo. Não, não pode ser meu pai. Você deve ter confundido alguém assim, com cabelo igual ao dele, o mesmo, o mesmo porte físico. Não, não é meu pai. Não está tá confundindo. Foi uma brincadeira. Uma brincadeira, você tá brincando comigo. Não foi nada disso. Olha, quando, quando eu me vi diante daquele homem, olhando pra cara dele ali, ó, cara a cara com ele, de pé na frente dele, eu juro, eu tentei me manter firme, mas... Eu não fui forte, eu não consegui, eu não tenho culpa. Não é culpa sua. Não é culpa sua. A culpa é dele. Ele que é casado. Ele que não poderia fazer isso. Ele é, ele sempre foi homofóbico. Isso, é isso. Agora, agora tudo se encaixa, Tato. Tá? É por isso que ele me aceitou dessa forma, tão naturalmente, tão amoroso. Foi por isso que ele me aceitou. Deixa os problemas, os erros do seu pai no passado. Lá atrás, onde é o lugar dele? Segue daqui pra frente, por favor. Vai ser melhor pra você, vai ser melhor pra todo mundo. Eu não posso. Eu não posso, Tato. Diante de tudo que eu ouvi agora, tudo que saiu da sua boca, eu, eu preciso ir embora. In embora? Como assim? E pra onde? Eu não sei. Eu só não posso ficar aqui. Presta atenção, olha, olha o que você tá fazendo. Você, você tá sendo... Você não pode, você tá sendo cruel comigo. Edu, eu não tinha como prever uma coisa dessa, eu não tive culpa. Eu sei, Tato, eu sei, mas... Olhando pra você... Olhando pra você e imaginando meu pai... Tá nojo. Eu também sinto a mesma coisa, mas... Você tá sendo duro, você tá sendo severo comigo, eu posso ser, posso, eu posso estar sendo, mas é o único jeito, é a única forma que eu sei ser, é essa. Eu preciso ir. Então, tudo que a gente viveu até aqui, vai acabar. É isso? Obrigada, amigo. Ah, Luciano, eu não tenho a menor vontade, o menor ânimo de sair de casa hoje. Não quero sair desse sofá, viu? Vai lá. Vá você e o. Leandro. Isso, vocês dois vão lá e divirtam-se. Ai, amigo, eu queria tanto que você conhecesse. Sabe por quê, amigo? Esse é de verdade. Eu vi, toquei, olhei. Entendeu? Ele é lindo, amigo, tem um rosto lindo. Cabelo lindo, cheiro maravilhoso. E os dentes, amigo? Tem que ver os dentes. Os dentes parecem propaganda do Ah, amigo, mas não vai faltar a oportunidade da gente ir, né? Eu não, queria tanto que você conhecesse o bofe escândalo. Eu vou conhecer. Se você tá gostando dele, tem certeza que ele vai aparecer outra vez. E aí nessa outra vez eu vou estar tá melhor, de verdade, viu, amigo? Poxa, amigo. Mas e o pai? O pai do Edu tá tudo bem? Tudo tranquilo? Ah, não sei. Edu não me ligou, não fez nenhum contato. Mas também não tô preocupado, não, sabia? Será aí, que o pai dele descobriu tudo? Ó? Não sei, não sei. Ah, Luciano, sabe? Eu tô. Eu tô preocupado, não tô assim que o Edu foi embora. Eu tô assim pela forma como ele foi embora. E querendo ou não, também a corda sempre rebenta do lado mais fraco, né? Sou eu quanto o pai dele. Mas também, quer saber? Eu vou focar em mim. Agora, eu eu acho caindo. que você tem que fazer isso mesmo, amigo. Eu é. vou fazer. Foca assim. em você, se cuida, se joga, entendeu? Porque, eu, ó, eu tenho que descobrir, te lembrei, que sabe que eu sou alerta. Léo tá lá embaixo. Disse que eu pensei que ia vir de carro, né? Mas. mas aí, não sei? Não. Mandou logo que tava no ponto de ônibus. Mas até gostando do jeito dele, ó. Ah, amigo, segura, Léo. Eu vou me ligar, vá lá, vá pro seu encontro, não dei o box, espera, sabe que eu te amo. Tá meio pior. Tá bom. Ai, Léo. Oi, Juízo, Luciano. Juízo. Ai, foi é você que sumiu, né? Nossa, eu fiquei muito triste em saber que aquele lance com aquele boyzinho deu certo. Mas olha, eu não consigo imaginar passar a história que você tá passando. Saber que o meu boy pegou o meu pai. Gente, muito novela das nove, dá pra mim não. Quem escreveu isso? Glória Pires? Ai, amigo, mas que bom, que bom que você viajou, que bom que você tá aí esperecendo a cabeça. É sobre isso, tá tudo bem. Olha, se cuidem passiva. Me manda mensagem. Não some Ai, gente, marquei com essa cachuça. Cadê essa mulher, gente? Olha, eu tô precisada, mas vou ficar aqui plantada esperando essa mulher não, hein? Nós também vamos fazer ele sim, mas estou precisando da real. Boa tarde, Licença. Boa noite. Carne, unha, leite, lavadeira e muda boa. bolsa. Cate, poxa. Cate, combina mais com você? Gente, eu tava esperando uma mulher de 115 anos. Você era bonita, hein? Senta aí. O bloco não é meu, não, mas a pressão é nossa. Assim. Você não quer começar no escritório? Nada, faça cada um babado. Porque toda vez que passa, minha ó, mexendo a praia. Senta. Bom. Já vi que a gente vai conversar comigo, mesmo, né? Então fala. Eu vi no seu currículo que você foi professora de educação infantil. O que é que você saiu de lá? E já faz mais de um mês que eu saí. É muita coisa envolvida. Preciso de muito controle psicológico para trabalhar com criança e outra, já vou te avisar. Não tenho nenhum. Aí eu comecei a trabalhar com a lá da favela, o caolho. Falou comigo, ah, Glorinha, leva isso para mim, traz isso para mim. Depois eu descobri que isso de se leve atrás eram drogas e armas. Vê se eu, bonita pra caramba, tenho condição de ser presa. Logo eu saí, vem vindo. Não, me disse mais coisa, Marinha. Você já trabalhou por vender? Olha, pensando bem, já. Porque, tipo assim, eu tô acostumada a vender almoço pra comprar janta. Que hoje, no Brasil que a gente vive, pobre sobrevive assim. Se a senhora falar, vende uma pedra, eu vou vender essa pedra que é gordura, hein? Mas bom, eu fico muito feliz em ouvir isso, Glórinha, porque eu preciso justamente ter alguém pra trabalhar com vendas e eu acho que você é perfeita pra isso. Mas ó, fica tranquila que não é nada ilegal, nem ilícito não, tá? Hum. Muito pelo contrário, são produtos de muita qualidade que todo mundo usa. Gente, fiquei curiosa, o que, é que você vende? Eu sou dona de uma rede de Sexy Shop e em breve quero me tornar a maior revendedora do prazer carioca. Ai, fiquei interessada Olha aqui Esse é o nosso produto mais vendido Prazer Glorinha, só minhão, tá? Menina, olha Vou vender peru Vou vender isso brincando, amor Olha, ai gente, tô vendo Meu salário todo embora limboa em Olha, eu comprei uma gelinha Maravilhosa Deixa eu mostrar Gente, perdi minha calcinha. Ai, mas isso não importa. Ai, moça. Tô emocionada, muito obrigada, tá? só soltão no 1, Me dá um autógrafo Glória, <risos> A gente vai estudar muito longo, muito velho. Bom, seja é bem-vindo à rocha cubífera. Ai, Dirceu, eu já falei, eu não vou repetir, eu não quero mais, eu tô indo embora, a mala já tá lá fora, eu vou te deixar. Mas, bebezinho, eu não fiz nada, bebê. <risos> ah, não fez? Não. E a fatura da de crédito que você pagou, daquele amontoado de músculos? Ai, não sou obrigado, Dirceu? Não, eu já te expliquei, bebezinho, eu já te expliquei, é só ter ele se reerguer, se recuperar, sabe? Só uma gentileza, bebê. Ah, oh, uma gentileza. Agora faz você a gentileza de não tocar em mim e aceitar que eu não quero mais. Bebezinho. Oh, bebê, o papaizinho tem sentimento. O papaizinho tem sentimento. Ai, seu. <risos> pega seu sentimento. Olha Pensar se você muito bem antes de fazer isso. Porque agora... Você nunca mais vai tocar em mim, você nunca mais vai me ver e eu vou pra justiça querer o que é meu. Porque a gente teve uma união estável, eu vou querer os negócios, eu vou querer a parte das academias e vou querer a paternidade dos gatos. Ah, não! Não, não, não, não! Os gatos não! Os gatos. Os gatos. gatos. Peraí! Me diz uma coisa: você vai pra onde com quem? Ah, meu querido, se preocupa com você! Não precisa se preocupar comigo! Oi, mozinho, demorei? Não, você nunca demora, você pode tudo, Paulão! Até tu, Paulão! Pô, filho, sabe a historinha do camarão? Aquele que dorme na praia? Ó, oh, dormiu na praia, ó, anda leva! Ai, de céu, aproveita e vai com a onda! Tchau, no é único tribunal! não, não! não. Não, Calma, vai batendo em cima, gente! Calma, música, boa, boa! Aqui que tá. Eu só entendo uma coisa: eu sou o camarão ou eu sou a onda? É isso mesmo? <risos> não, meu filho... Hoje... Não... Ai, ah, eu já nem lembro mais como é que se brinca com esses aplicativos... Já até esqueci como é que funciona... Pensando bem... Depois do de Edu, nunca mais entrei... E o que eu vou fazer é desinstalar esse aplicativo... É dar um jeito de sumir com ele... De apagar isso do meu celular... Porque eu não sou obrigado a nada. Negócio de aplicativo pra mim já deu o que tem que dar. Eu vou dar um jeito de chamar Luciano pra gente poder dar um boate. É olho no olho, é unha. É assim que a gente conhece alguém. Porque esse negócio de aplicativo... Até quando eu acho que pra me trazer coisa boa... A coisa vem ruim de fábrica. Bora, escolher aplicativo. vamos ligar pra Luciano, vamos pra boate. O que é isso, gente? Já vai, vai, vai tirar o pai da boca! O que, que tá acontecendo, hein? Que, que. Ai, Luciano! Amigo, me ajuda! O que está que acontecendo, Luciano? Que roubaram que se meteu dessa vez? Amigo, dessa vez é muito sério. Tudo foi roubado, levou tudo. Amigo! Amigo! Você não, tem um não, não tem o Leandro, aquele não. da semana passada, é. então o amigo foi ele, ele foi lá em casa, rolou de hum. tudo, mas ele me drogou, me bombou, me fez alguma coisa, que eu dormi, eu acordei, sem nada. Peraí, pera aí, peraí, aí, peraí, peraí. Leandro, te roubou? É isso? Te roubou como assim? Te roubou o quê, Luciano? Bandido, mediante, safado, ordinário, entrou dentro da minha casa, levou tudo depois de me dar um boa noite, Cinderela. Me deixou só com essa roupa do corpo no chão. No chão? Peraí, Luciano, Pera aí, Luciano isso não faz sentido. Sabe levou meus tapetes. Luciano, Luciano, como que esse homem levou tudo da sua casa, tapete, levou tudo? Como que esse homem saiu com Ele me coisas? drogou. Mas como que ele saiu com essas coisas e nenhum vizinho viu, Luciano? Tem isso não Ele viu? uma não, filha, aquela pneumonia. Prestei. É. Diz que viu um caminhão, Diz que viu alguém mudando. E eu só que eu fosse qualquer pessoa. E aí, o Nilson, levou todas as minhas coisas, amigo. Tudo, amigo. Tudo, tudo. Ficou nada. Nada pra contar a história. Aquele é traficante, ele é um traficante! Não, ele não é traficante, ele é ladrão. Ele volta. Vem aqui vender maconha. Olha só, a gente vai agora pra delegacia. A gente vai fazer um boleto do corrente e você vai resolver isso. Ana, eu, eu só preciso me trocar. Não, não tá bom. Eu vai matar a roupa, Luciano. Não vai matar, a roupa. A vai matar a roupa. Olha, louco. até meus cabelos eram é robô. Ah, ah. ah, neném, também sou tão assim, né? Ô, oh, tatu, não não tá. Eu sei, seu terceiro, se eu fosse acreditar em tudo que o Luciano fala, das duas uma, eu já estaria doido ou morto, né? Isso é o que você está fazendo aqui. Olha, só vou te dizer uma coisa. Se aquela iranha horrorosa, xexelenta, polguenta, fedorenta, Nossa, vir aqui e poder vir aqui fazer com a minha cara, eu vou rachar a cara dela no chão, vou arrasar com é a como é que é? É, ele me deixou enciumado por estar pagando seus cartões, entendeu? Ele foi embora para nunca mais voltar. Oxe, eu sinto muito, seu terceiro. Mas eu não sinto muito. Nada. Eu não sei nada, já foi tarde, a é chorosa. E outra coisa, eu disse, eu já vou logo te avisando. Se você vir pegar seus cartões, nem vem, porque aconteceram uns probleminhos domésticos lá em casa. E me aceita de volta, neném. É o quê? É de volta. Tá, seu papaizinho. Ah, olha só. Eu, eu, eu, eu, vou... Ah, eu, vou, eu, eu vou, eu vou eu vou, eu vou, eu vou, eu vou avisar, mas você não Eu vou deixar, eu vou ficar aqui no quarto. Eu vou trocar a porta e vou deixar você ter em privacidade. Porque senão a gente nem precisa de muita serenidade. Então me testa, vai se mexer. Eu tô aqui pela vida. Fica vontade, a tia Denise, eu, se casa, não, você vai dar uma coisa boa. Vai jantar demais e fica de menina só. É, deixa eu botar seus pelo Pelo dizer, Você, de dizer Fala Ai, meu que eu sou de família. Bel! Oh, deixa eu essa sua família. Deixa, deixa ah, caminhão. Caminhão. Ai, modão! De botar juízo e cabreste Luciano agora eu quero ver se vai ou se não vai, mesmo com a casa vazia um palácio vazio mas é só espero que o Luciano conte a verdade para o seu seja o que Deus quiser para a delegacia eu vou cadê meu leite, cadê minha caneca Oxe, miséria Mas ah, é possível que o Luciano que e o Dirceu já brigaram e já estão voltando aqui pra casa, Luciano. Todo mundo está você acha que o Luciano e Dirceu já teve ajuda aqui né? Se nossa senhora. Será que foi isso? Posso entrar? O que o senhor tá fazendo aqui? Só quero conversar com você. Deixa eu entrar um pouquinho. Ah. Olha só. Se o senhor não vai procurar por Edu, Edu não tá aqui não, viu? A gente tenta junto mais. Não, eu sei. Ele me falou. Eu só queria te falar que eu falei toda a verdade pra ele. E foi libertador pra mim. Eu não quero mais viver de mentira. Olha pra mim. Eu sei que naquele dia eu fui um babaca com você. Eu fui um idiota. Eu sei que nada que eu falar aqui vai apagar o que eu fiz. Mas me perdoa. Olha só. Eu não tenho que lhe perdoar não, senhor. Quem tem que lhe perdoar é a tua consciência. Se a sua consciência lhe perdoar... Tá tudo bem, tá tudo ótimo. De verdade. Eu tô tentando me aproximar do Edu. Tentar ser amigo dele. Eu pedi o um divórcio. Eu não vou mentir mais pra ninguém. A mãe dos meus filhos não merece isso. Não mesmo. Cara, ele não merece pagar pelo que eu fiz. Se eu puder ajudar em alguma coisa, deixa eu fazer alguma coisa pra ajudar? Olha só, senhor. A minha vida tá seguindo, a vida de Edu tá seguindo, a sua vida também vai seguir. E é assim que tem que ser. Não tem nenhum problema com isso. Olha, de, de verdade, do fundo do meu coração, eu desejo muito que você, que Edu, que vocês tenham muitos momentos felizes, muitos momentos juntos. É só isso que eu desejo, de coração. Tá tudo certo. Tá, uma última coisa. Eu só quero que você saiba que o tempo me mudou. Que eu me tornei uma pessoa diferente. Me desculpa, por favor. Tá tudo bem. Não tem que ficar com as pedidas de desculpa toda hora. Olha, quando aquilo aconteceu, eu não podia imaginar de quem o senhor era, era pai, Que era teu filho, que eu iria me relacionar com ele no futuro. Nada disso foi premeditado. O destino simplesmente pegou uma peça em nós. E foi, acabou. Vamos seguir a nossa vida, tá aqui pra frente, o que aconteceu, ficando que passado, tá lá atrás. Não tem como mudar, não tem como mexer, deixa lá. E tá tudo certo. Eu tô em paz, eu espero que o senhor também fique em paz. Pode ser assim? Amigos. Amigos. Não mandou no Edu, não. Ele te ama muito. Ele te ama de verdade. Que é que eu Desde quando você passei por aqui, hein? Desde quando você tá me seguindo, hein? Desde que você saiu de casa. Tá tudo bem? Tá indo. Olha só, Edu. Seu pai, ele... Eu sei. Ele, ele me contou que foi até a sua casa, que vocês conversaram e... que acertaram tudo. É. Ele não teve culpa de nada, não, Edu. Eu sei, eu sei, eu sei, tato. Tá, tudo. Tô... Eu acho que todo mundo quer amar, quer ser livre, sabe? E quando eu fiquei sabendo de tudo, eu, eu pirei. Mas quando a ficha foi caindo, Tato, eu fui vendo que não era culpa dele também. Sabe? Ele foi um cara que viveu em função do pai, viveu da função da família e acabou se anulando. E quando ele estourou, quando isso saiu, ele, ele quis ser uma pessoa que a pessoa que ele era, entende? É. Eu acredito que tenha sido momentos difíceis pra todo mundo, né? Pra ele, pra você. Mas agora, que bom. Tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo bem. Você tá bem? Ah, devagar a gente... A gente vai voltando à vida, a gente vai colocando o trilho pro trem seguir de novo, né? Eu sinto sua falta. Oxi. E por que não foi lá em casa? Por que não me procurou? Por orgulho, fraqueza, medo. Um homem desse tamanho, com esse braço desse tamanho, colorido desse jeito, com medo. Tá difícil de acreditar. Não, Tato, mas a gente só se dá conta que ama quando a gente perde, sabe? Quando fica cara a cara com a perda. E eu soube. Eu soube que era você desde o momento que a gente se falou lá no aplicativo. Eu soube que você era diferente. Você seria algo diferente na minha vida. fala mais nada, não. Eu também. Eu também estava com saudade, de verdade. Você pode levantar a porra, mão. Hoje, mas assim do nada, é pra quê? Levanta. Chico. Que... O que você tá aprontando, hein, Edu? Olha pra lá. Uma palhaçada é essa agora, Olha pra gente? Lá. Olha pra lá. pra Você aceita ser algo mais? Dá mais um passo na nossa vida? Claro que eu aceito. Eu prometo te amar, te respeitar fazer cada dia mais feliz na sua vida. Só de matar a saudade me dar um beijo já vai estar de bom tamanho, viu? Eu aceito.